Para fazer essa bolsa, precisamos de duas placas de MDF, eu mandei recortar esta aqui na minha cidade, sendo ela 20 por 30 centímetros, e os furos eu mandei fazer com 6 milímetros cada. Você pode encontrar na internet, ou você pode levar em alguma uma loja que trabalhe com MDF, que eles devem recortar para você. Eu pintei uma face da placa de MDF, só ao lado de fora mesmo, que eu tentei. com tinta fosca para artesanato da Acrylex. Eu escolhi a cor Bordeaux, porque eu vou utilizar essa linha da Euro Roma. é A cor também é Bordeaux. Escolhi assim para ficar combinando mais ou menos um, o mesmo tipo de cor. Pro fundo, eu utilizei um pedaço de courino, escolhi uma cor bege para destacar bastante o detalhe do MDF. Eu recortei ele um pouquinho menor que a placa, mas de forma que ela cubra um pedacinho aqui dos furinhos, olha. E na hora que eu fizer o trabalho com o crochê, não vai ficar mostrando muito o interior da bolsa. Eu colei o courino com a Tech Bond, com a tech Bond, colei em toda a estrutura para ficar bem preso e agora vamos começar o trabalho com o crochê. Pra parte feita no crochê, eu vou utilizar agulha 6 e esse fio, como eu já mostrei antes, da Euron Roma espesso, 24 fios eu vou começar fazendo um nozinho inferir na agulha eu vou vir aqui em algum, qualquer lugar da Qualquer lugar da, da placa vai dar certo. Eu prefiro fazer numa das laterais mais compridas, que vai ficar a parte de baixo da bolsa. Então, vou vir aqui, qualquer um mesmo. Vou inserir. Insiro a agulha pelo buraco. Puxo a linha. Trago ela aqui pra cima. Tô com dois fios. Termino fazendo o ponto baixo. Nos cantos, nós iremos fazer dois pontos baixos, dentro de cada furindete, para poder virar. Como o meu furo, ele é do tamanho exato da agulha que eu tô utilizando, eu não vou conseguir inserir novamente. Então, eu vou ter que fazer um alcinho e empurrar com a mão mesmo. o segundo ponto. Você também pode fazer esse trabalho utilizando fio de malha, caso você prefira. Fica muito bonito também. Caso esteja difícil puxar com a agulha porque aqui no meu caso é um pouco apertado, você pode só passar com a mão também. Você faz um, um alcinho assim. Você consegue puxar do outro lado. E depois é só ajustar. Continuar fazendo. Eu vou terminar de fazer o crochê quando chegar aqui, eu vou. Terminado a primeira carreira, agora eu vou vir aqui no primeiro ponto da primeira carreira. Pegar as duas alcinhas de cima vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou soltar a alça da agulha. Vou vir no, no próximo ponto, no sentido do interior da bolsa para fora, pelas duas alcinhas. Vou pegar essa alça, vou trazer ela para dentro, e vai ficar essas duas alcinhas aqui, que ela vai ser o último ponto da carreira anterior. Vamos considerar ela o último ponto, então vou pôr no marcador aqui. E agora, para iniciar a próxima carreira, eu vou voltar aqui no mesmo ponto, vou puxar a linha, fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo vai ser a altura pro nosso próximo ponto, que agora vamos começar a trabalhar com pontos meios O primeiro ponto não vai ser esse, vai ser um, o próximo. Então, vou fazer aqui, vou laçar uma vez, adquirir a agulha, com as três alcinhas na agulha, atravessa tudo. Primeiro ponto meio alto. E esse vai ser o primeiro ponto da carreira. Vou pôr o um marcador nele também. Fazendo dessa forma, para que quando trocar as carreiras, não ficar muito evidente a troca. Não ficar muito marcado. Quando continuarmos a fazer, vocês vão ver que fica bem certinho. Então, agora eu vou continuar, vou fazer um ponto meio alto em todos os pontos da da carreira de base. Cheguei aqui no final da carreira, faltando três pontos. Esse foi o último ponto da carreira anterior. Esse daqui é o ponto baixíssimo que usamos para fechar a carreira. E esse daqui é aquelas duas alcinhas que formaram quando puxei a alça pra parte de trás. Então, vamos fazer um ponto meio alto em todos esses três pontos. Agora aqui, naquelas duas alcinhas. Agora vamos aqui no primeiro ponto da carreira, onde colocando o marcador, fazer um ponto baixíssimo. Vamos repetir a mesma coisa que fizemos aqui antes: Esse ponto baixíssimo, puxa a alça, falta da agulha, bem de trás para frente, puxa a alça para trás. Um com o marcador. Volta no mesmo ponto. Puxo a linha. Ponto baixo, o um ponto baixo. essa é a altura do ponto, agora começa a trabalhar mais uma carreira de ponto meio alto. primeiro ponto meio alto. Põe o marcador. Agora eu vou continuar fazendo um ponto meio alto em todos os pontos da carreira anterior. Como vocês podem ver aqui, não ficou uma marca muito evidente de onde nós subimos a carreira. Cheguei aqui no final da carreira. O ponto baixíssimo da carreira anterior. As duas alcinhas que fez quando puxamos a alça para dentro. que é o primeiro ponto dessa carreira. Eu vou terminar da mesma forma que eu terminei antes ponto meio alto ponto baixíssimo ponto meio alto nas duas alcinhas fica em marca para essa minha bolsa essa largura aqui já é um tamanho bom para mim E tem 5 centímetros. Então, com a outra metade da bolsa, vai ficar uma bolsa de 10 centímetros de largura. Como esse é um tamanho que já me agrada, eu vou terminar aqui. Caso você queira maior, é só continuar fazendo carreira. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto dessa carreira fazer um ponto baixíssimo. Para fazer o acabamento, eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos. Então, feito o ponto baixíssimo aqui, eu já vou continuar fazendo pontos baixíssimos por toda, por toda a carreira. marcar aqui o meu primeiro. Terminando a carreira de pontos baixíssimos, o último ponto eu não vou fazer ele, no lugar disso eu vou vir com a agulha pelo interior da bolsa, passar entre as duas alcinhas do último ponto e vou puxar a linha. Vai ficar assim. Eu vou cortar o fio. E vou puxar a ponta que eu cortei por dentro dessa alça que ficou no interior da bolsa. Puxo, atravesso todo o fio e puxo a linha pra fechar. Agora só precisa arrematar e esconder o pontinho inicial e esse último fio. E fica assim a metade da bolsa.